Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso básico de Arduino. Né? Hoje vou falar para vocês sobre esse mapa de PDS, de novo, né? fazendo a segunda parte da nossa revisão de funções. Então, o que eu queria apresentar para vocês é o seguinte, a gente já viu aí para que servem as funções, né? é, evitar a duplicação de código, principalmente, e também simplificar a codificação. Né? e depois simplificar a compreensão do código e torná-lo é, divisível né, em partes menores e que você consiga editar, e compreender e programar de forma mais simples. Então, para exercitar um pouco aí esses nossos conhecimentos de funções, eu trouxe uma situação aqui desse semáforo de pedestres um pouquinho mais realista. A ideia é o seguinte, um semáforo com dois pedestres. Então eu tenho um pedestre do lado de cada rua e o outro do lado de lá. E, Ambos podem atravessar a rua. Então eu vou colocar mais um push button do outro lado lá da rua. Vou colocar mais um semáforo de pedestre do lado de cá. Né? E o pedestre do lado de lá pode apertar o botão né, para atravessar olhando esse semáforo de pedestres aqui. Ou o de cá pode atravessar olhando de lá ou simultaneamente. Tá ok? Então vamos ver como é que a gente altera o nosso código e o nosso circuito do Tinkercad para é, tornar isso uma realidade. A primeira coisa que a gente precisa é alterar o circuito. Então, eu trouxe aqui o nosso circuito anterior, né, com o semáforo dos carros e o semáforo de pds 1 aqui, né, com o push button 1. E agora eu trouxe aqui também mais dois LEDs que estão ligados aqui nas portas 3 e 2 do Arduino e mais um push button, tá? O push button está ligado aqui na porta 4. Tá OK? Então agora nós vamos fazer a é, interligação, né, todos esses elementos através do nosso código do Arduino. No código anterior, então, já tinha diversas funções. Eu trouxe aqui algumas delas, né, a acende LED, apaga LED, a espera, a função pisca LED, que é aquela do vermelho dos pedestres, né. Tem aqui as funções de debug, né, o debug com string e o debug pulando linha, né, imprime a string chamando o debug de cima, né. E daí a gente tem aqui o nosso ciclo do semáforo de pedestres, né? E daí a gente precisa implementar esse ciclo agora é, a partir do botão, tanto do lado, de um lado da rua, quanto do outro lado da rua, né? Então, amarelo para os carros e vermelho para os pedestres, depois vermelho para os carros e verde para o pedestre, vermelho para os carros e vermelho piscando para os pedestres, depois verde para os carros e vermelho para os pedestres, sempre aguardando alguns segundos entre um estado e outro. Então, esse código mais complexo agora, na nova versão, né, que eu chamei aqui de V5, ele tem dois botões. Então, eu preciso aqui criar mais variáveis né, na inicialização do meu código. Então, aqui eu tinha um vermelho pad e um verde pad e botão. Agora eu tenho botão 1 e botão 2, vermelho pad 1 vermelho pad 2 e verde pad 1 e verde pad 2. Ok? Então Aqui, então, as mudanças que eu fiz em relação ao nosso código da versão anterior. Na função setup, né, para inicialização do código, tem também algumas alterações. Né? Eu criei aqui dois botões, então mudei aqui né, o pin-mode, botão 1 e botão 2 para input, e os vermelhos pad e verdes pad para output, onde eu vou ligar os leds já liguei os né? E é, eu estou fazendo pequenas alterações aqui no código. Né? Uma alteração que eu fiz foi criar essa função debug, que recebe um int. Né? O único lugar que eu ainda tinha serial.print, no meu código, era para imprimir um número lá naquele, né, no pisca-pisca do vermelho do pedestre. Então, eu criei essa função debug, e quando eu chamo ela com um número inteiro, ela imprime esse número inteiro. Quando eu chamo como um string, ele imprime uma string. A crítica aí da linguagem de programação do Arduino. Tá ok? Bem, eu também criei uma função testa-botão, né, que eu tinha lá um digital read, de porta. Então, eu quis que todo o meu código principal só chamasse as minhas funções, então eu criei a função testa-botão, ela tem um valor de retorno, booleano, né? true ou falso, verdadeiro ou falso. Então ela recebe a porta que deve ser testada. Agora eu tenho dois botões, né? Então cada botão está numa porta. E deu eu verifico se o botão está pressionado, eu retorno true ou verdadeiro, se não estiver é, pressionado, né? ou else que é a senão, eu retorno o falso. E a minha função pisca LED eu tive que alterar também, porque agora eu tenho dois LEDs vermelhos, né? Dos semáforos de pedestres para é, fazer a, a piscagem. Então eu tenho aqui agora o acende LED porta 1 e porta 2 Espera o tempo e apaga LED porta 1 e porta 2 Aqui eu passo então as portas e o tempo que eu quero que elas demorem nessa piscada Estão tá vendo? Então eu estou alterando várias coisinhas aí do código da versão anterior para essa versão aqui Para suportar os dois semáforos de pedestre Os dois são sincronizados, né? Então aqui a função vermelho carros e verde pedestre alterou por quê? porque eu tenho que colocar aqui acender os dois semáforos, né? apagar os dois vermelhos e acender os dois verdes simultaneamente. Aí essa função vermelho para os carros e vermelho piscando para o pedestre alterou porque eu tenho que apagar os dois verdes dos pedestres e chamar essa pisca dois LEDs aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Essa função aqui acabou é, alterando só aqui em cima né? Apaga o vermelho, acende o vermelho para os pedestres E é, apaga o vermelho dos carros e volta ao estado inicial Então aqui a nossa função loop né? Que já era da versão anterior né? Só repliquei ela aqui Fazendo as pequenas alterações Então acendi os dois LEDs vermelhos para o pedestre Na inicialização e o verde dos carros Espero né, o botão ser pressionado E entro aqui no ciclo Ok? Bem, essa função testa botão eu já mostrei pra vocês, né? Substitui esse digital read do botão 1. Só que eu achei esse código ainda, não estou satisfeito com ele, eu gostaria de evitar duplicação de código. Onde que tem duplicação de código aqui nesse, nessa função loop? Tá vendo esse debug LN que ele, cada vez que eu chamo espera, eu dou uma mensagem, tá vendo? Aguardando tantos segundos, aguardando tantos segundos, aguardando tantos segundos. Então, a função espera eu tenho que chamar, mas será que eu não teria como evitar de ficar dando esse debug cada vez que eu chamo espera? Então, a ideia aqui é evitar código repetido. Como todo esse debug acontece na hora que eu chamo espera, por que eu não posso passar essa função debug ele lá para dentro da função espera? Então, eu criei uma nova versão da função espera aqui, que recebe o mesmo parâmetro, né? o tempo que ele deve esperar, que é o tempo do delay, só que daí ele faz aqui o debug. Né? Então, se o tempo é maior que... 1.000 ou 1 segundo, ele diz assim, aguardando tantos segundos. Se o tempo não é maior ou igual a 1.000, né, então é menor do que 1 um segundo, daí ele não escreve nada, né, porque aqui eu estou dando a mensagem quando a espera é em segundos. Ok? E daí a minha função loop, a minha void loop, ela acaba ficando bem mais simples, porque eu posso simplesmente apagar essas linhas aguardando tantos segundos, porque a hora que eu chamo espera, isso acontece automaticamente, tá vendo? Então aí eu tirei aqui quatro linhas e coloquei lá dentro né, do meu, da minha função espera para tornar essa minha função loop ainda mais simples. Então eu vou imprimir ela aqui sem esse monte de comentário. Está ah, vendo como fica bem mais legível? Então se o botão for pressionado, debug lane, botão pressionado, espera 2 mil milissegundos ou 2 segundos. Vai para o estado amarelo, carro, vermelho, pedestre, da espera 5 segundos. vermelho, carro, verde, pedestre, espera 5 vermelho, carros, vermelho, piscando, pdss, né? Tem toda a temporização lá, interna. E daí, verde, carros, vermelho, PDS espera 5 e escreve aqui que terminou. E repete o loop. Tá ok? Vamos ver, então, se esse é, código funciona. Então, vou colocar aqui no TinkerCAD. a gente ver esse código, né? Esse código está aqui do lado. Né? A gente já Viu ele ali passo a passo, né? então todo esse código está aqui né? Posso mostrar para vocês aqui um pouquinho mais de perto né? Então tem aqui a função, né? os botões Função setup, fazer mais de perto ainda o, a, né? Os nossos botões, aí a função setup Aí as funções que eu criei aqui, a função debug com string, debug aliene com string, debug com, debug com int, acende led, apaga led e espera. Aí a minha função testa botão, a minha função pisca dois leds, né, que eu acabei de mostrar. Aí os estados aqui: amarelo carro, vermelho pedestre, vermelho carro, verde pedestre. Aí a vermelho carros vermelho piscando pedestres uma coisa importante das funções é que elas devem ser muito simples e muito claras né o que, que ela faz e de preferência acabei aqui numa tela de edição porque daí fica muito mais fácil de você entender o que está acontecendo né os abres e fechas é, colchetes aqui ficam chaves né ficam próximos certo então tudo fica mais simples quando eu tenho pequenas funções aqui que eu componho o meu código com elas ah, verde carros vermelho pedestres e aqui a minha função de loop, é um pouquinho maior, mas não muito, né? Então ele acende aqui o vermelho do ps 1 o vermelho do ps 2 e o verde dos carros. Aí fica testando o botão. Enquanto não testar o botão, ele chega no final do loop aqui, né? Tá vê? Começa aqui, termina aqui. If, né? Então enquanto não deu o teste do botão, ele não faz nada disso. Aí, quando testa o teste do botão deu true, deu verdadeiro, ele entra nesse ciclo aqui que é bem claro de acordo com a nossa especificação. Fica bem fácil de entender. Então vamos ver isso aqui funcionando e ver se o nosso código aqui está é, adequado com a nossa especificação. Então, executando a simulação, ele fica aqui no verde dos carros e vermelho dos dois pedestres. Na hora que eu clico no botão, tá vendo? Aí ele começa a temporização, deixa eu ligar o monitor serial aqui para acompanhar. Guardando dois segundos, amarelo para os carros, vermelho para os pedestres. Ah, verde para os pedestres, daí agora, ah, vermelho para os carros e verde para os pedestres, aguardando 5 segundos. Agora ele vai entrar no piscando vermelho para os pedestres aqui. Ah, começou a piscar, então vai dar as piscadas aqui 5 vezes. dois 2, 3, 4... Cinco, e daí vai para os casos vermelhos do pedestre Aguarda 5 segundos e daí retorna ao estado de espera De alguém pressionar o botão Ok? E se eu pressionar esse outro botão aqui, o que vai acontecer? Pressionei uma vez, pressionei duas Uh-oh, não aconteceu nada Por que, que não aconteceu nada? Porque no meu código aqui eu não estou testando o botão 2, né? Só testo o botão 1 um. Consegue visualizar aqui, ó, que o meu teste, o meu if aqui, ó, ele só testa o botão 1. Então, eu vou parar a simulação aqui e vamos voltar lá na nossa apresentação para ver como que a gente resolve isso daí. Então, esse código, ele até funciona, mas ele não testa o segundo botão. Né? Então, como é que a gente pode fazer esse teste do segundo botão? Tá aqui então, eu já mostrei para vocês funcionando. Esse teste do botão 2 aqui não está no código. Então, uma opção, ou seja, a primeira que eu vou pensar é fazer os dois testes aqui, né? tá vendo? Se testa botão, botão 1, um, não sei se está dando para ver aí. Né? Aqui é a primeira linha: se testa botão, botão 1, um, então ele faz essa parte aqui que é todo o meu ciclo do pedestre. E aqui, você testa o botão botão 2, ele faz o mesmo ciclo. Está vendo? Repetiu um monte de, de linhas de código. Copiei todas as linhas de código daqui para cá para poder testar o botão 1 um e o botão 2, né? tanto um quanto o outro for pressionado, ele entra no ciclo. Então, justamente, as funções servem para a gente evitar esse tipo de coisa, né? Evitar esse tipo de repetição de código, né? Tanto do, né, dos dois códigos aqui do ciclo. Então, eu criei uma função ciclo pedestres e tem aquelas linhas ali que eu quero executar se o botão 1 for apertado ou se o botão 2 for apertado. né então, essa função chama ciclo pedestres. E agora a minha função loop fica: sendo o LED vermelho pedestre 1, vermelho pedestre 2, verde dos carros. Se testa botão, botão 1, aciona o ciclo de pedestres. E se testa botão, botão 2, aciona o ciclo de pedestres. Então, tanto o pedestre de um lado da rua ou do outro, na né? hora que um deles apertar. Começa a contagem de tempo e começa né, todo o processo aí do ciclo para passar a avenida. Então vamos ver isso daí é, funcionando no Tinkercad. Então eu trouxe aqui é, o meu código já prontinho, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. aqui embaixo, então, eu tenho aqui essa função ciclo pedestres e a função loop. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas daqui de comentário e daí eu vou criar essa função wide loop aqui e vou copiar ela para baixo. eu Vou colocar em comentário. Né? Então eu vou tirar ela daqui, vou botar essas outras duas funções, ciclo pedestres e minha nova wide loop. só colocar essa outra função aqui para baixo para não perder ela. Barra, asterisco e asterisco barra formam um grande comentário, né? Vou colocar aquela Void Loop antiga ali. E vamos ver se agora funcionou. Então tem essa função ciclo pedestres, a função Void Loop que eu já tinha mostrado para vocês. Eu vou ligar aqui o monitor serial. Vou apagar aqui para ver se a gente consegue acompanhar... É... Tudo isso funcionando um pouquinho mais de perto certo então meu ciclo pedestres aqui tá no, no código eu vou executar então a hora que começa o funcionamento tá verde para os carros e vermelho para os pedestres e a hora que eu clico aqui tá vendo lá ele identificou que foi pressionado um dos dois botões para pedestres e entrou no ciclo aqui ciclo pedestre então ele começa lá botão pressionado, espera 2 segundos amarelo para os carros vermelho para o pedestre, espera 5 segundos vermelho para os carros e verde para os pedestres, espera 5 segundos agora ele vai piscar o vermelho para os pedestres né, tanto de um lado quanto de outro, de forma simultânea né, tá vendo aqui ó, piscou uma e assim ele vai e se eu apertar é, tanto o botão do lado dos pedestres de um lado da rua quanto do outro lado da rua ele vai realizar aí o meu ciclo pedestres. Então essa foi uma revisão né, dos nossos do nosso conhecimentos sobre funções e dando um exemplo de como aplicar isso para fazer um código um pouquinho mais complexo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas se esse código aqui não tivesse funções ele iria lá para suas 150, né, 130, 140 linhas e seria extremamente complexo de você achar erros e entender o que está acontecendo, pelo menos mais complexo do que com o uso de funções. Ok? Então, essa daí foi é, a nossa revisão, né? essa foi a nossa revisão sobre funcionamento de funções, espero aí que tenha ficado claro, tenha ficado tranquilo de vocês compreenderem, Obrigado pela atenção e até a próxima.